Salve, galera! Beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro, Lucardi. E hoje interrompemos os nossos trabalhos de edição aqui para dar um recado rápido para vocês. Amanhã, às 8 horas da noite, nós aqui do canal vamos participar do Spiracast, tá? Do nosso querido amigo Gui Barreto do canal Aspirando Games. Vamos falar sobre games retrô, nossas coleções, Uh, história dos jogos de uma maneira muito descontraída legal com convidados ilustres como o nosso querido Leandro do canal Enthusiast Game Room tá então é isso aí a gente espera vocês lá contamos com vocês em peso tá para participar e prestigiar o nosso querido AspiraCast tá legal é isso aí galera muito obrigado e até amanhã